Olá, aqui é o Bill, e hoje estamos aqui no teste server do Raven 6 É, faz um tempinho, tipo, muito tempo que eu não trago o Six e eu vou direto ao ponto Eu tô aqui no test server, aqui mostra como que são, tá tudo liberado Mostra coisa, mas o objetivo não é esse, o objetivo é abrir esse pacotinho aqui Que é como se fosse as caixas do CSGO, se fosse... Ou, as caixas, os packs que vem, pode vir, itens randômicos É que fala, ó, aumenta a sua chance, de eu completar mais partida Por enquanto eu tô com 50% de chance então vamos abrir essas 16 que foi o. Eu consegui comprar mais, mas sem querer eu abrir algumas assim, e não deu pra gravar. Então vamos abrir essas daqui, espero que vocês vamos uma vez eu dou sorte e é isso aí. Vamos na primeira. Aí, download aqui ó. E rasga. Ela não fez brilho nenhum, então é uma carta bem comum. Ó, mais tampa de arma, item comum. Tá legal. Aí vai, rasga de novo. XP faz questão de aparecer no meu vídeo. Vou botar uma que na cabeça ó. De novo coisa comum abrir de novo ó oh, é item comum mas é bonitinha já eu quero as raras né? carai tô tentando abrir aqui e não foi vai Parece vai não tô dando sorte eu tô com 50% de chance de jogar mais vai aqui é uma cor diferente então já acho que é um raro Incomum. item incomum. Tampa Universal. Astronauta. Vamos lá. Oh, aqui é roxo. Esse daí é raro. Meu Deus. É item épico, na verdade, né? É bonitinho. É vermelho, né? Porém... Vamos lá. Eu vou rasgar bem devagarzinho. Ih, já vi a cor, já. <risos> é incomum. Já dá pra saber a, a cor aqui, ó. Você, você puxa e já, já dá pra ver a cor, né? Tá de novo em. Nossa, dá pra sobrinho. Vamos lá, falta mais oito. Oh, azul, hein? Guarda. Azulzão, o que será azul? É item raro Ah, então roxo é melhor do que azul ainda Isso é raro, mano Não devia ser raro isso Ah, vamos lá Mais sete Eu Vi mais um roxo, pelo menos ah, azul de novo, pelo menos, é raro Vamos lá Olha o carrinho pra ficar pendurado Universal, né, posso pôr qualquer arma Vamos lá Uh, amarelo! Caralho, velho! Plasma Pink. item tem lendário, mano. É lendário esse Plasma Pink aqui? Não tem mais cinco só, hein, galera. O que vamos? Azul. De novo. É quando é duplicado, falta em dinheiro, né? Ah, um comum. Vai vir nem o um roxinho. Cortado aqui, ó. Cortada aqui, tem cortada aqui. Azul. <risos> Eita pô, fatia de bacon. Ai, Ai tá acabando minhas.. meus Meus packs azul. Bonita essa aqui, hein? Lá, Lá. É meu último, eu acho. Então vamos com sorte. Vai vir um roxinho. Vai! Ah, incomum. E acabou. Aqui você vê os pacotes, né? Você pode comprar por 5 mil. E a chance tá muito baixa. E ver esses itens aqui. A gente vai nos agentes aqui, ó. Pegar aqui o pulso que eu jogo. O doubt. É aqui ó, eu não, tenho, eu não ganhei estampa pra ele né? A ganhei a vermelhinha que era universal né? Aí é pra qualquer arma e os braceletinhos aqui eu ganhei esse daqui que era épico, que eu abri sem querer. Capacete que é pra todos. Aqui eu vou deixar o bacon. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Eu vou começar a trazer vídeo de Ripon Six, talvez, talvez. E é isso aí, esse foi minha, minha malha de azar. Eu não tenho sorte para abrir caixa. Mas espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço, falou, valeu. Qualquer dúvida, deixa no comentário.